À medida que você avança na vida, presenciando situações de turbulências e dificuldades na sua existência, você acaba por fragmentar sua essência, perdendo aos poucos alguns dos prazeres básicos que antes sabiam ser apreciados por você, hoje não mais. E o difícil de se compreender é que nessa mesma medida, que perde o sorriso e o encantamento por ocasiões simples, mais belas e puras, você deseja por viver o extraordinário achando que isso vai suprir a perda de seus sentimentos, que não mais se fazem presentes perante as coisas subjetivas da vida. Pois isso já se tornou corriqueiro, faz parte do seu cotidiano. Você nem percebe, mas já perdeu até mesmo a dimensão do entendimento que aquilo é importante para você. E mesmo com a presença de todas as coisas ao seu redor, você leva uma vida vazia, banal, fútil e superficial esqueceu até mesmo como era a sensação de se alegrar com a simplicidade da vida. Enfim, mesmo tentando contemplar a beleza dos lugares mais luxuosos e requintados do qual possa presenciar, você é incapaz de perceber a sutileza do que realmente importa. Então perceba, de tanto levar marteladas, você enrijeceu até mesmo a sua face, a sua natureza alegre que não se misturava com a maldade do mundo, foi encapsulada e abafada pela impetuosidade que se fez presente em algum momento da sua vida. Afinal, era de se esperar que em algum momento isso acontecesse, que você criasse uma casca, que se fizesse incapaz de suscitar interesse pelos sentimentos alheios. Isso para conseguir cumprir com suas obrigações. Você entendeu que ceder a sua essência, nessas circunstâncias, apenas te faria fraco. Por assim dizer, você foi apenas mais uma vítima da condição coletiva. Em algum momento, a sua integridade foi corrompida pelo viver sociavelmente. Mas o que desejo te mostrar é que existe um caminho a ser seguido, capaz de conservar sua essência. Esse diz respeito apenas em criar uma barreira na sua mente, onde a perversidade indo de encontro a esta não consiga atravessar este muro que existe. Você deve apenas entender o que precisa para que aquilo não te afete. E estando com esse pensamento formado, sempre que a desumanidade está no caminho de colidir com o seu emocional, essa barreira se fará presente, impedindo que isso aconteça e também possibilitando que isso te afete. É simples assim. Crie você mesmo fortes argumentos capazes de nortear a sua vida. E esses serão os responsáveis por fazer com que você viva bem, isso sim é a essência, estar de bem consigo mesmo, com a essência do seu eu verdadeiro. Logo perceba, você tem o poder em mãos, de idealizar a maneira como deseja viver, e de fato poder viver isso, é algo totalmente palpável. Pois bem, preste atenção no que eu vou dizer agora. Você tem sempre duas escolhas a fazer, quando algo de ruim acontece contigo, ou também em qualquer outra situação. Essas escolhas dizem respeito ao bem e ao mal. Você pode enxergar isso da pior forma possível, fazendo com que sua natureza se transforme com raiva, ódio e rancor, te levando cada vez mais distante de si mesmo. Ou você pode enxergar o lado bom disso. Você pode escolher aprender com isso e se tornar uma pessoa melhor diante de tal acontecimento. Por exemplo, imagine que você tem uma lembrança ruim com a pessoa que ama. Nesse ponto, você pode escolher deixar com que essa lembrança te afete sempre que tocar na questão, ou você pode dar umas boas risadas disso com a pessoa que ama e enxergar o quanto evoluíram desse acontecimento para cá, não deixando com que isso te afete. Percebe, mesmo diante de fatos não tão agradáveis, é possível tirar bons ensinamentos. Afinal, para as pessoas famintas por sabedoria, Todo amargo se faz doce em suas vidas. Você não precisa fragmentar suas atitudes. Você não precisa ser aquele tipo de pessoa insensível, que escolheu não sentir nada perante ao que acontece ao seu redor, muito menos fazer qualquer coisa para se ter qualquer coisa, perdendo sua sanidade, tomando atitudes que contradizem sua moral, sua ética os seus princípios que regem a sua vida. Pois já imaginou o quão deplorável isso seria? levar uma vida cheia de coisas, mas ao mesmo tempo vazias delas, assim sendo, não fique perdido longe de sua essência, não deixe de ser você mesmo, pois na falta de conhecer a ti mesmo, ou agir sendo quem você é, você se afasta do seu íntimo, passando até mesmo uma hora, nem mais reconhecer a pessoa que você realmente é, ademais espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma.